Galáctica mostra as menininhas todas... Oroistadas, pós o, o, o show. Ah, é é. Caio, você é o organizador desse programa. Bota a ordem na casa. Não. A gente vai falar em ordem cronológica. Vamos assim, vamos é na ordem das sagas. A gente começando pelo Santuário, que é a maior. Vamos falar bastante. Quando uhum. der um break, a gente pega Asgard e Poseidon. Um negócio, sabe? Porque comemos... Asgard dele, não a... dá pra gente pular. <risos> não briga comigo. Olha aí que bom. Ele não gosta de Asgard, você não gosta de Poseidon. vai equilibrar certinho, cara. Vai dar tudo certo. Então vamos falar primeiro na Eu... Saga do Santuário. A primeira, porque... Você começou com isso, comemos, quem quer enganar. É que a série mais é a, é a primeira mais polêmica, porque quando, antes da gente saber que mangá existia, a gente só viu o anime, acho que até quem viu o anime fala, nossa, ficou um pouco estranho depois de um tempo e depois volta como se nada tivesse acontecido. É porque a saga que, tem, tipo, metade dela é filler, cara. É maravilhoso, <risos> Mas antes cara, das, das 12 bom. casas, o que acontece em rapaz? Então, e, em ordem, primeiro a gente tem a Guerra Galáctica. Porque eu, é muito engraçado. Que no fundo, cara. eu sempre botei a Guerra Galáctica na minha cabeça com uma coisa: é aquele ringue que o Spider-Man ia dar um sopapo é nos, nos caras pra é treinar. Ah, cara. era isso, né? As cordas ah, eram boa. correntes, cara. Tipo, é, isso aí é hardcore, mano. A Guerra Galáctica nunca fez o melhor sentido, porque era um monte de gente competindo pra ter uma armadura o... que eles não podiam usar. Não, e um monte de moleque de 14, 13 anos. Exato, cara. Era literalmente uma. Era uma ria <risos> de, de galo. Era uma ria <risos> de galo em que o Max, o, o, o pai da Tauri, <risos> Assumasa Assumasa ele tinha que ir preso. O Nationário tinha, aqui, tinha, né? Ele ele tinha que ir preso. É, é. é que ele já tava morto. Crianças, né? tipo... Não, primeiro que ele tinha que ir preso porque, no, man, no mangá uhum. pelo menos, ele engravidou sem mulheres. Então todos Calma ali... lá, <risos> calma lá. Fake news. Ele engravidou 99. O Shun ah, é é e Tá Não Mas sabemos bem, se então. tem mais irmãos no meio, porque morreu 90. Verdade, é, verdade. Bem, é, lembrado. bem lembrado. Bem bem Morreram 90 crianças. É, porque soltaram 10, é, eram os cavaleiros soltado. que sobraram. É. É, é, é pra dar os conchetes certinho do torneio, Não, a, conta era, a conta era o seguinte: olha, só 10% das pessoas se formam cavaleiros. Então, como a gente precisava de 10, <risos> vamos mandar 100 Lembrando que tem 88 armadores. É isso que eu queria falar agora. E os outros estão treinando pra ser cavaleiro do quê? Eu acho que a ideia é que eles iam dividir. Assim, tipo, ah, hoje é eu, eu sou armadura é. de pé, sexta-feira é você... É de bronze é o pra baixo, meus amigos, é tipo Minha Casa Minha Vida, tá ligado? É, né, sei lá, <risos> tipo... <risos> às vezes sorteio, tem as pessoas sei, extremamente cara. pobres e tem as pessoas que pegam moradias de pobre pra especular. Devo concordar. Mas, ó, vamos lá. Falando primeiro da Guerra Galáctica, antes de aparecer os primeiros Negos, só os o torneiozinho. Vocês achavam da hora quando eles eram pequenos ou só foram gostar depois, tipo... Eu acho que também é uma... Ilusão, porque eles mostram os 10 cavaleiros de bronze e no final a gente só tem os 5 é, que a, são trabalhados, A, a abertura né? era muito estranha, porque o, Não a, a classicona, como... o Pegasus é. Fantasy ele claramente foi feito nos primeiros Caio, eles dois queriam vender bonecos. Não, também, é evidente. Aí com os bonecos vendidos, eles fizeram, <risos> junto com os 90 mortos eles mataram mais uma <risos> galera pra manter. Só que no caso eram todos chineses, Não, onde eram feitos que... os bonequinhos. Acho que pior aqui. do que você matar é você esquecer, porque literalmente... Os outros ficaram um esquecidos. Um de leão menor, uhum. cara. Não, de todos. tem uma coisa que é pior. Na época, foi a Santoy que levou o Sensei pra, pra manchete. E eles precisavam, eles só levaram uns cavaleiros de ouro de boneco, né? E a, até chegar às 12 Legal. Casas, não tinha cavaleiro de ouro. O <risos> que, que eles falaram? falaram, ó, vocês vão ter que mexer aí na dublagem. O nosso amigo aí, o cavaleiro jabu de, jabu de unicórnio, unicórnio, unicórnio, virou jabu de capricórnio pra vender boneco. Não foi erro! <risos> É, é a crise, né, cara? Era Nos anos 90 não tava mais... O pessoal não sabia anos como o real ainda. funcionava ainda, não, tava meio... é 90. Era difícil, cara, era difícil. Mas ó, o... eu, eu, eu sempre odiei a Guerra galáctica quando eu era pequeno Eu não sei, eu achava meio bobo o ringue Porque eu falava, mano, os caras tem super poder, solta raio da mão, o caralho, o que é que eles estão, tipo, se enfrentando com regrazinha? E daí passou e você fala, ah tá, não agora, agora, agora vai ficar show de bola. Mas eu achava meio, meio bobo, eu não sei. A única coisa que valeu a pena é literalmente a a luta do Seiya com o Shiryu, que é. todo mundo acha do caralho. Uhum. A do Shu com Jabu também foi fantástica. Ah, mas aí não é uma luta, é, é um massacre Foi um massacre Foi quase um tropa de elite já é, nos anos tipo, 90 meu Deus. Ele cuspiu no chão, jogou a corrente Falou, se você passar daqui, você morre, morre Ele, ah, morro nada, Ih, morri mesmo morri. Quem, quem, quem diria? <risos> <risos> O Ops O negócio da Guerra você Tem a, a, a, a luta do Shiryu com o Seiya Que eu gostei, que ele colocou Logo de cara, ele já apresentou os dois maiores clichês de Cavaleiros Não, três, perdão Que é Seiya apanha, mas ganha Dando os mesmos golpes desde o início uhum. Shiryu tira a roupa e mostra E mostra uhum, a tatuagem, uh, tatuagem E antes Caval disso, quebra Cavaleiros o, escuro, quebra o dia. uma novela Cara, é, basicamente. É um dorama animado. É, basicamente, já, cara. E já Porque... trouxe aquele drama também, né? Do, da amizade, né? Do Shiryu sal... do o, o, o Seiya salvar o Shiryu lá dando Sim, dando soco, um, soco atrás. Né? Cara, quando eu era pequeno, isso me deixava tão fascinado que eu ficava pensando se isso existe. É Porque eles explicam de um jeito que parece real, sabe? Uhum. Tipo, se você ferir alguém por um lado, se você bater do outro lado. Dá, tipo, sabe, mais dizer, com cara. mais é menos é. e volta, é. tá, tá ligado? É matemático o barulho. Não, tá ligado? Quando eu ouvi isso, eu falei, nossa, pode crer, né? Tipo, <risos> não faz o menor sentido, tá ligado? E na, na época da Guerra Bala da, da, Guerra, Guerra, Guerra <risos> <Ba> <risos> Galáctica passou, passou algo muito batido entre os fãs. No segundo episódio, uma das músicas que ficou mais famosa no meio da, das trilhas sonoras de Cavaleiro, que é aquela música lírica, que é a famosa música da mãe do a Yoga. Mãe do yoga ah, a ah, primeira ah, vez que a música toca não é pra mãe do Yoga. É quando o Chirio morre, não é? Não. não. não é quando lembra quando o, o Seiya chega e pergunta da irmã dele e passa um flashback. Que ela cai no ovo? Não, que passa o um flashback <risos> do Seia ce... do, do sendo levado embora do orfanato. Enquanto a Seika tá né? correndo é, atrás do Seia. Toca a musiquinha, cara. Toca a musiquinha. Porra, a música da mãe de Yoga era a música da Seika da caindo no ovo o tempo todo. Que segura. <risos> eu tô que tristeza, mano. A agora. gente é iludido, Ô, Caio, o Tem uma mensagem aqui pra você da Júlia Moretti Já, falando: não, todo dia o Caio mostrando que não sabe matemática de um jeito diferente. Ela não está errada. Mas também tem uma aqui pro Joe e falou, meu namorado Joe e é perfeito, melhores opiniões sem defeitos. <risos> <risos> <risos> <risos> Espero que seja sua namorada de verdade. gente, gente. <risos> <risos> olha aqui, foca em mim aqui na câmera. <risos> Curte esse vídeo, compartilha no WhatsApp. Manda pra galera se inscrever. Manda pro zap aqui, família, Manda o Zap da família, que a família gosta de em dia. A família vai gostar de Cavalos de em Manda, Manda pra sua amiga é um que acredita em horóscopo. É um, é um anime da hora. Dá pra você ver o seu horóscopo aqui. A gente vai contar. Depois vocês vão ter a, o momento mãe Pedro. É... A previsão dos signos. Boa, tipo... tipo... Coloca a musiquinha da mãe do Yoga de fundo. É, tipo... é né? Tipo, virgem, você será congelado hoje. Né? Sei lá, de uma... Por que não? Mas aí, acaba a, a guerra. Galáctica você eu, eu, eu misturei não, os é, dois. É clamo, dois as eu, clamo... as casas. É uma eu queria depois. falar livre, é que eu tô pensando no meu. Não importa. O ponto é: acaba a Guerra Galáctica que ninguém liga muito e parte a coisa mais sem noção de acaba todas. Acaba a Guerra Galáctica, morre um monte de gente, é sobe. Não, não, porque daí vem os Cavaleiros Negros. Nossa, Mano, primeiro, cara. não, os Cavaleiros Negros são de, duas, de uma coisa incrivelmente foda e uma coisa que não faz o menor sentido. Os Cavaleiros Negros são a equipe rocket do Cavaleiros, <risos> do cavaleiros Não, são menos. Eles, não, não, eles são menos, eles são aquela equipe Rocket B, que era o o Tá ligado? Mas isso é explicado em gigantomáquia. Ninguém liga pra gigantesco. É <risos> pelo... Não, foi explicado pelo próprio Kurumada. É o que acontece. É, os cavaleiros negros eram cavaleiros que não passaram no teste para virar cavaleiros. E lá Eles na ilha eram da... cavaleiros que pa... fizeram parte do monte Python. Exatamente. <risos> Talvez… 90 que morreram. Talvez os 90 estavam lá. E viraram tudo Cavaleiro de Fênix. É. Aí, o que acontece? Lá na Ilha da Raia da Morte, é a ilha lá de nascença do, do Jabu. É, eu, eu vou desafiar oh. todo mundo que tá ouvindo esse programa a separar o que, que é sério e o que, que é zoeira. É, né? impossível. Eu não vai ter como. Então, é a ilha do Jabu. Então, foi lá que foram criadas as armaduras. Ah. Então, o que acontece? Aquelas armaduras negras eram… São os cavaleiros é tipo armeiro de campo de tiro que pegou arma enferrujada. É a versão aí. chinesa. É. São os reprovados do Enem, É né? o bootleg com o reprovado do Enem. Mas, cara, é que o que me incomoda não é isso. Né? Eles não é a galeria eles pajé dos cavaleiros. É que Sim, eles é pegam... É iguais, iguais. Exato. Iguais, é. É. é que, olha, sabe qual o negócio? Geralmente, quando num anime, filme, o que quer que seja, você vai fazer a versão do mal do herói, o doppelganger, o Venom pro Homem-Aranha, sabe? Uma coisa assim. É. É a última coisa que você faz. Cavaleiro Zodíaco inova e, e nos coisa, primeiros 5, 6 episódios teve essa é Quem botou na cabeça do Kurumada que aquele design da, cabe... <risos> da, da, da, da armadura do, do Seiya, que só tem uma proteção aqui do peitinho, é mais seguro do que o design do mangá. Em defesa dele em defesa, nunca, Vocês nunca vão me ver defendendo um Kurumada aqui de novo <risos> Ele mesmo percebeu isso rápido E falou, puta merda, eu tenho que redesenhar isso Só que o anime já ia fazer bonequinho E falar, não, vai é. ter que ficar assim até a segunda parte Pelo menos isso ele Ó, fez ele as, armaduras, as armaduras velhas no anime são legais Mas a do C não faz sentido nenhum Não, mas Essa parte do peitinho, a primeira armadura do C do mangá Era assim também Sim, é, assim é, quebrou. É, é, é que era, é, quebra é, muito pior, não rápido tinha, Não tinha proteção nenhuma as primeiras armaduras no mangá Não era, era nem capacete, era é, tiara é, é. Os cara ficava de descalço Não tinha nem é verdade. Não, eles não, não, descalço cara. não. Eles usavam o macacão com meia, um macacão com meia, pô. Ó, e defendendo também o Kurumada, No mangá, pelo menos os cavaleiros de, os cavaleiros negros eles não são iguais. É que tudo bem, o traço do Curumada. É, muda um pouquinho, é muda um pouquinho. E eles têm nomes, então eles não são só o Pegaso Negro. Uma coisa que Cisne vocês precisam negro. saber do Kurumada, ele faz sempre o mesmo personagem, é, só troca armadura e muda o nome. <risos> e o nome. Ele é Gabriel é um personagem todo, sabe? Gabriel não. Levanta um pouquinho o Produção, me perdoa aí que a gente tá no programa C, tô meio solto hoje. O pelo bebeu antes do programa, gente, eu não Justo. queria falar, mas. Bebi é, né? Dreher. Uou! Uh! Chama! Isso é, é, é especial, né? Que isso? É tipo... Tem que beber uma, be... uma bebida ruim. <risos> Os Cavaleiros Negros são tão ruins, são tão bizarros, não faz o menor sentido, que ele nem se deu o trabalho de dar golpe pro dragão negro. Que no mangá o golpe dele é apontar o dedo e o Shiryu cai, tá ligado? E tem a cena mais bizarra de todas, que é o. O dragão negro basicamente ganha do Shiryu. Porque o, o Shiryu ele não podia usar o cólera do dragão A não ser que o corpo estivesse em condições perfeitas Que é o pior golpe de todos é, é. Cada, ca, A cada episódio você descobre que ele tem uma falha horrível que não, vai te o matar O Shiryu é todo falhado né? Não o, é, é, o escudo, Deus. é o escudo invencível que não é invencível. Não, tipo, é, qual é? É. O escudo é. quebra O, o punho, punho quebra Se você baixar a sua mão e o cara acertar Já seu é. peito, você morre Se você não tiver comido o seu, o seu salgado de manhã cedo, você morre É, é terrível o mestre, ser assim é um péssimo, mestre, popular, cara. Porque ele é cabeludo. É, e a tatuagem, cara. E a tatuagem, e, a tatuagem. É. e apareceu na Capricho. E apareceu na é, Capricho, é verdade, é verdade é. cara. Uma, uma coisa que eu sempre, sempre eu... achei meio bizarro nos Cavaleiros de Ouro é que, assim, você tem os dez... Cavaleiros de Ouro, não, desculpa, os negros. Cavaleiros Negros. Você tem os dez principais de bronze, né? Depois ficou lá uns um cinco e tal. Como é que o wiki Descobriu que quem ia ganhar é, e passar dos, da Guerra Ele deu Galáctica, uma puta sorte! Eram os quatro... Dos... Porque imagina ele chegando, ele olhando que os quatro lá e falou... Ele, ô, oh, caralho, que sorte! <risos> tá ligado, <tia> nossa? <risos> Ei, deu tudo <risos> certo! É inteligente. Olha só, eles ganharam! Caramba. Sabe aquele <risos> meme, everything went better than expected? É tipo Exato. isso, tá ligado? E, ah, ei. <risos> Mas, incrivelmente, no anime, mostra que ele já sabia. E quando o Ikki aparece pela primeira vez, que ele sai da caixa da armadura... Tá um... Aliás, espera, não, calma. <risos> tá, tá sempre botando <risos> um ponto ah, e um eu, eu tô esperando calma. essa calma. parte. <risos> Vocês imaginam quanto tempo ele ficou lá, falando... Mano, <risos> quando aparecer ali na corrente, falando... Axia, vai ser tão louco, mano, eu vou sair... Vai. É eu o meu lá, momento! Eu Ninguém estava vai na caixa o tempo todo! <risos> e o mais legal é que as luzes focam nele. Exato. Então, tipo, algum gênio na produção falou... Mano, isso vai dar audiência pra caralho, foca nesse filho puda Alguém, na época, viu a Porta da Esperança. É, né? é, Não, mas acho que o, as, o mais foda dessa saga é que o, os caras lutam, ela se mata... Por uma armadura falsa. É, é, verdade. Não, a armadura que era fake, mas na verdade não era fake. Mas na verdade era fake, é. ah, mas não era não fake era... no final, né? É um pouco confuso. É que no anime ela vai pro mar e depois ela vira é, verdadeira, muda, né? A verdadeira. A gente forte. vai entrar nessa parte, calma, calma. <risos> fala o que você ia falar do Iki. Não, não, mas o que acontece, quando o Ik sai... Aí o Shun chega e fala, não, meu irmão, não sei o quê. Ele vira pro Shun e fala assim, ó, oh, não sei o quê. E o Seiya tinha acabado de chegar, porque ele tava no hospital. Verdade. E você é o próximo. <risos> Caralho, velho. <risos> cara, é, é claro, ele, ele já escolheu quatro ali, negros. Então... Ele tinha que apostar. no é né? Mas Ele tinha apostado, né? Tipo, Seiya, eu trouxe o um Pegasus também. Vai ter que ser você, mano. Tipo, foi mal, Imagina desculpa. se o Band de Menor ganha alguma Verdade. luta. Porra, fodeu. Aí ele fala assim, não, não, não, não tá errado. e aí ia sair da caixa antes. Ah, é, e outro momento... Os caras ferraram o meu script aqui, <risos> gente. Outro momento importante, que a gente tem que lembrar, que a armadura do Wiki, além de ser a única que se renova, Nova sozinha lá, que é a renascida uhum. cinza. Que depois ela... eles esquecem. É, de depois depois de eles de que... é. Mas é. o é. importante é que ela tem uma outra característica que só ela tem, que é mais importante ainda, que ela vem com máscara um acoblada. Exato. Ela vem com qualquer é. Que serve pra nada. Porque ele, não, ele só usa no começo. Não, porque ele usa ele primeiro... não, só usa na cena que aparece Sim. na caixa. Depois é. ele é que a ideia... Porque ele tava quase fazendo um cover de Speed Race. É, assim, é que né? esse então, ah, é o que mais bizarro. A ideia é que era pra ninguém saber quem ele é. Mas eles sabem que é o Wicked. O Chum é o irmão o dele. dele. Não, todo mundo sabia que era. Ah, é o Iker ele era o Iker mesmo, ele tirava. Tá bom. É isso aí. Eu... <risos> vocês Fale sabiam vocês, o tipo você chum. Chum. <risos> Enfim, eles vão lá, eles decidem ir atrás do Iker. É é meio que do nada, na é verdade tem, tem, tem um design nessa máscara Que eu acho que é bem parecido com aquela coisa de baile de máscaras né Uma coisa é, meio não, assim Eu entendo a ideia do cronograma, tipo, ah, quem mas será não deu, que não é deu, não É deu que, que geralmente pra você ficar se fazer o leitor Se perguntar quem é, Sim. é mais interessante Se você tem opções, a gente não tinha Porque é a primeira vez que a gente viu o um personagem, tá ligado Então... Falando, é... Não, é, aquele negócio, é duro você manter o segredo quando a sua atividade É dar soco na cara <risos> né? tipo, E se apresentar antes Que os cavaleiros são muito educados Sim. Eles ah, falam, sou tal, mesmo. tal, você é tal, tal, tal Cavaleiros é a Primeira Guerra Mundial do, do, do, do, das, das tretas, dos animes. Porque é tipo batalha de trincheira mesmo. Os é. caras param, se apresentam, puxam louco, é, uma... cavale... é que eles são é, cavaleiros. cavaleiros dos eles eles ainda dão é. tempo de você contar a sua história. Verdade, é. que a sua história é triste, é. dramática, e daí você começa. a música da mãe entendeu, do Yoga. Né? É. É é. O negócio é, eles vão lá, batem no wiki... Quando vai acabar a luta do Ike quando a armadura de ouro misteriosamente salvo o ceia, o ceia faz um Megazord com, com as outras armaduras seus amiguinhos, <risos> acontece o um momento que mudaria esse anime para sempre, que é, no mangá segue para os cavaleiros de Prato. e depois disso cavaleiros de ouro e fica tudo bem. O anime os não. Cavaleiros de prata. Ah, um né, o anime é... não O anime não. O anime fala estilo. não precisamos de mais. E aí fudeu. Aí entra o que é chamado de as Forças Ocultas do Santuário. Aí tem o Cavaleiro de Aço, o Cavaleiro Fantasma. Não, já começa Ei. com o melhor de todos, que é o porra do Dócrates. Que foge da polícia, velho. Que filho. foge não, da polícia. Não, o cara tá com a teira na mão. Primeiro que ele é gigante, ele segura a teira é, com a mão só. Uh -huh. Ele tem garras na armadura e fala agora, matarei Saorikido. Puta merda, sirene, fudeu. Ele, caralho, caralho, caio, é a polícia caio, pode fazer a voz não. de novo. Matarei Saori Kido. <risos> ele, ele É a polícia. Ele larga e vai embora. Por que ele foge da polícia? Ele dá um soco e explode montanhas. É punho de Hércules, é. né? É. Punho de Por Hércules! Quê, cara? Essa, sério, Cavaleiros eu digo que tem um monte de cena que não faz o menor sentido... Essa, pra mim, é, é... Se não é a que faz menos sentido, tá no top 2, <risos> junto com o Shiryu, dormindo junto com o Kiki. <risos> Deixa eu dar um comentário aqui é rapidinho. Da Lip até as mulheres são iguais no desenho do, do Kurumada. Não, o da cor do o cabelo. O traço do é, Kurumada é muito bizarro. É tudo a mesma ah, coisa. Ainda bem que a gente tem as armaduras não, pra diferenciar, E vamos né? nos lembrar que a gente ainda fomos felizados que o anime tem o traço revitalizado do Shinguaraki, que é muito melhor do que, que, que, que Sim, então, o Kurumada, ele não sabe desenhar músculo. Todo músculo nos personagens dele, é um Y no braço do cara não, não, Que não faz o menor sentido que tem né? O... É, tipo, de vez em quando, quando ele faz umas coisas bizarras Fala, ah, pô, que legal e tal Mas não, quanto mais você olha, pior fica, tá ligado? O, o anime é um pouco mais, mais limpinho, vai. sabe? Tipo. O, essa parte da, das forças ocultas do é, santuário A gente não pode pular essa parte. Não, a gente tem, Eu quero que vocês falem qual filler que vocês gostam mais Mesmo por ser o mais ruim, tipo Porque é. eu gosto por ser ruim, tipo mas, essa fazer uma citação antes dos fillers? Eu acho que até os, os fillers são ligados a isso Mano, mano. O anime começa o mangá também com a luta contra o Cassus, o Seiya recebe a armadura porque ele assimilou o Cosmo e o Cassus não. Muito o Seiya veste a armadura e ele consegue usar a armadura quando ele explode o Cosmo dentro. A primeira luta dele da Batalha Galáctica é um, com um cara de armadura que é o um Geek de Urso, que não sabe usar o Cosmo. <risos> Mas é. ele, sabe matar Urso, ele é um lutador de MMA. É, não, é, um é um pior porque ali, ele aí. mata Urso. Ele, o treinamento dele era, era matar, matar vários Urso. urso. Né? Aí aparece a foto dos Cavaleiros alguém, de Aço. Né? Né? Aí parece aqueles cavaleiros de aço Que essencialmente não tem cosmo Tem uma armadura de papel machê E ganha dos cavaleiros de prata Vai ah, sério Por é, Porque sim, né? Tipo, pra vender é pra boneco, vida, é boneco. É boneco. É pra boneco. O, Os cavaleiros de aço são um incógnita Porque eles foram criados pra vender boneco Numa cena que já tinha um monte de um monte de personagem que não teve boneco Eu não entendo porque eles fizeram esse E sabe? aí a Bandai ficou na merda É, eu não sei, <risos> porque depois eles falam ali, Ah, agora já vendemos boneco Como que vai ser o final da história deles? Ah, não... foda-se, só não aparece mais Faz uma vírgula sonora e vamos lá. Caiu, eu ia falar pra gente não tocar música, tocar só os comercial pra dar tempo de falar, mais você acha que fica muito pouco? Eu acho justo. Então vamos, beleza? Programa 100, né, então vamos mano? Não, vamos, é, é acho que né? Beleza, ó, passou, então a gente não vai tocar as músicas, não, tá? Quando for o comercial a gente toca só os comercial oh. pra dar tempo de falar. E os tempo, ursos tudo. e os, e vim os, vim os vim cavaleiros de prata. prata. A gente solta um meteoro Porra. de Pegasus na música e já era. A coisa que eu gosto mais do, do filler bizarro, pra mim, sempre será a Geist e os cavaleiros fantasmas. Ah. Aquelas armaduras de pano. Mano, é. o Sensei Ômega tá aí, O poder o é poder armadura. deles Pode, é ser molhado. Algum lançar uma série galhofeira de cavaleiros zodíacos com vários materiais que poderiam Nossa, ser empregados. Meu Deus, cavaleiros de papel, Filho, cavaleiros o poder recicláveis. O é ser molhado. Porque daí quando eles vão dar o um soco, ó, oh, minha mão escorregou. <risos> é isso, o poder do cara é ser molhado. Claramente, são é armaduras de lycra, inspirada <risos> <risos> em tokusatsu, cara. Isso a a lycra financiou aquele negócio. legal, O legal não, né? O... Confuso pra gente na época é que como a dublagem ainda não era tão como é, é hoje... Vamos polemizar rapidamente. A dublagem de Cabelo do Zodíaco é, é, é famosa, ela é icônica, ela, modificou, ela mudou muita coisa no cenário da dublagem hoje. Ela também é uma bosta. Não, <risos> não, é uma das gente. piores traduções que eu já vi na minha vida... É exótica. Exótica, exótica. E uma Pitoresca. que eles usavam Pitoresca. o mesmo dublador para 300 personagens. O meu então... problema não é usar o mesmo dublador, <risos> é usar o mesmo termo para vários golpes. <risos> Teve uns 4 ou 5 cavaleiros que o golpe era Forças Diabólicas. Então é isso, é, é Forças é uma... Diabólicas! Aliás, cavaleiros que não eram do mal, cavaleiros estavam sendo enganados. Não, mas mas mesmo assim o go... golpe deles não, era força não, diabólica Não, e, não e, e vamos ser muito sinceros. Todos os cavaleiros têm a mesma shape, só muda a cor do olho se é menina ou menina. Sim, é e os golpes são todos derivação de meteora de pegas. Não, são tudo bolas que mudam de cor. alguns são coisas mais bizarras, tipo o cavaleiro negro que transformava as correntes em cobras. Em cobras. <risos> o cavaleiro um mais diferente de todos, por incrível, que parece que é o Shun. É, é, porque ele usa a arma, é verdade. Porque o design é, é. dele é original. Agora, o, o Yoga é igual ao Seiya, o Shiryu é, o é um, congelam, é um, é um cara pessoas. que dá um meteoro de pegas pra cima. Aliás, ó, eu sempre dou esse questionamento, é um questionamento importante. O cólera do dragão... É um soco e aquele dragão que aparece é uma representação visual ou literalmente aparece um dragão de energia e come o cara? Eu carangos. sempre pensei no, no, no Shiryu como uma versão animesca do Scorpion no Mortal Kombat. Ô, louco! Porque é um negócio meio é um negócio meio gancho e é um negócio meio corrente também. Ele realmente dá só um soco e aquele dragão é só... Ah, pô, que legal! Ou, tipo, tem um dragão que vai e come não, o não, cara. Não, não, é não, é que, é que, me, é sim, que, é é que me lembra que muito o Scorpion. O Scorpion jogava a cordinha, puxava o cara e dava gancho. Justo. Não de sei, cara. Que zero. Será, oh, que Valeira, olha será, será que é do de Zodíaco uma... Cavaleiros do Zodíaco ah, é plágio não, é plágio, não, é plágio não, de não, muita bomba. É um <risos> teoria. <risos> teoria. Teoria. Be Denúncia! Denúncia. <risos> Pedro, 5 e-mail, vamos fazer um comercial e depois a gente volta direto? Vamos, dá, né? O dá, problema dá, o é os da Cavaleiros da de Ouro, a gente nem chegou, né? Você que, quer falar direto dos Cavaleiros de Ouro depois volta para o negócio? Não, vamos fazer um intervalo. Você está na Rádio Geek? Apaixonados pelo que fazem? Aí, meu, hora do comercial. Nós já voltamos, hein?